Cara, o que, que acontece? Você tem o que? Tá o arco plantar, normalmente está aqui, né? Vai passando por aqui. Na hora que o seu arco desaba, você perde esse trabalho de ir e voltar, né? Essa absorção, esse trabalho que o seu arco. O arco plantar ele também trabalha na absorção do impacto durante a corrida, beleza? Então quem tem o pé chato tende a já ter esse pequeno probleminha para absorver o impacto. Você não tem tanto isso. É uma molinha propulsora no seu pé o arco plantar, beleza? Aí você já está sem isso, você já está aqui. Sua face, sua, sua face já está estendida, sacou? Ela está esticadinha. Esse trabalho aqui você já perdeu. Agora se você já ainda corre com o Retropé, a chance de você estressar mais ainda o face é grande. Mas você pode se adaptar, o seu corpo pode se adaptar a esse estresse, beleza? E você pode ter o pé chato e não ter facite. mas tem que se ligar nisso. Tenta sempre fortalecer o pé, puxando o pezinho aqui. Tem gente que diz que melhora o suporte, do arco plantar, consegue ajustar com exercícios pro pé, com o correr descalço e tudo mais. Vai ajustando isso, porque você vai trabalhando o fortalecimento desses músculos aqui embaixo e isso ajuda a ajustar esse arco, que até melhora nesse sentido. Se você tem o arco plantar baixo, tá mas não tem nada comprovado de que realmente funciona, de estudo longo, de seis meses, três meses, que o arco do cara voltou para o lugar. Não. Vamos lá. Então, você tem o seu pezinho chato aqui, beleza? está correndo de retropé. Lembra da extensão, de alongar, de puxar, da longagem, puxada, tensão maior que você gera. Agora, se você cai mais na frente, a tensão é menor. Então, caso você tenha o arco plantar tombado, evite correr de retropé, que é mais um fator estressante o seu pé.